E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando o Envaison, confira o vídeo até o final, porque as lutas foram muito emocionantes, então bora pro vídeo, e é isso aí, no Pix da Game GameStop, que está na descrição. Que é para me atacar aqui? Ó, toma. Então eu faço a defesa, mas que coisa! Ele vem dar o dash dele e depois vem me agarrar. Agora toma, eu seguro meu crush counter que não deu certo, mas o meu pilão deu. Agora, eu tomo. Meu, os caras não para. Toma o V-Shift Cupilão! Só foi bonito, gente. Calma. Toma! E não vai tudo. Agora você morre! Não. É o nervosismo! Tem que ser muito rápido! Tomar crush counter. E não se resolveu nada o meu golpe. Agora fica aí, amigo. Não! Meu! Como pode? Tirou meu golpe de cima. A gente não pode desistir. Puxa vida! Pá Meu, desse jeito tá complicado Fica aí Mas que coisa Errou feio, errou feio, errou rude Toma Meu, defendi até a alma Pra cima Pilão! yes Pessoal Foi difícil You win Round 1 Fight o chá da lua aqui tá preparado aí hein, Bison Calma lá Tô quieto Você ah! vai ver Cascudo Todo pisão da cascudo Depois desse golpe Agora você vai ver, piloto. Pra ver se fica quieto Vem um pra cima Puxa Toma. A mãozinha salvadora Eu Seguro Meu, não tem jeito O cara vai pra lá, pra cá Toma o meu golpe E não foge não um jeito nesse chefe ah, Você vai ver Puxa vida Meu cara não para Socorro um Massacre meu Toma tem que ir pra cima, <risos> seu esperto vai. Pessoal, foi não foi fácil. You win. My island... Round one. Fight. Que pena. Você errou. Yes! Yes! Tá, Preula. Calma lá Vai ficar assim não, cara Meu. Chega, né? De ficar dando esse counter Pups. deixa Deixe pai Meu Eu tô morrendo Morri Meu Eu preciso Fazer alguma coisa O cara tá Toma pilão Vai Eu tô dando aqui meu golpe Parece que não tá saindo Toma pilão Também veio a oportunidade para bater Mais só mais um golpe quando ele solta o VT dele Eu tenho que ficar aqui Me defendendo E tá batendo no momento certo E fazer a leitura no momento certo Adivinhar também Vai. Vai. Não foge não Vou atrás Yeah! <risos> Cabeçada Ooo oh! Que isso cara Moi empolgação Calma Maria do bar Fech Uz nem adiantou Meu cara não para Ah não, meu Que isso eu Ainda teve a bolinha pra eu cair Depois de toda a surra Ah deu pra agarrá-lo Não tava tão perto, agora tá Coloca a sua mão pra você ver meu esse teletransporte dele dá uma raiva olha o Backdash! Just frankly, sir, it's not it's not making much sense just from my end of the table to say fly Ryu from Japan all the way to California to fight Ken just the very next day to fly all the way back to China to fight Chun Li. Never! Agora você vai ver! Tchau, amigo! Eita, sempre fica esse sanguinho para ter que matar. Vai dar cabeçada mesmo. Round two. Pessoal, me acompanha aqui. Segura aqui até o final. Minha vez que. Tá esperto, mano Eu não vim por cima e me confundi de novo Tá porrada Toma, agora minha vez preciso ganhar Yes Como é bom ganhar Tem que tá no mesmo espírito Indo pra cima Puxa, com muito cuidado Vocês viram Eita Ah, cara Vai querer me deixar aqui pra me massacrar Toma o magarrão do urso Vem aqui, o pilãozão Só falta mais um golpe Ajeitando, né, safado? Mas que coisa! Vamos Mãozinha salvadora! Round two! Toma, elarete. Eita! Pra você não fugir. <risos> Calma lá. Vai. Tem que pra perto, que eu te dar outro pilão. Ah, pra lá. Puxa vida. Meu, é muito cuidado. Ninguém sabe o que faz. Ah, agora você vai ver! Oria! Ele não morreu! Agora já morre! E é isso aí, pessoal! Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui! Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas é, e também comentem Valeu por tudo Então é isso aí, tchau